Queridos ouvintes e amigos da nossa vibe mundial, eu, Armin de Gourmandian, como faço todas as quartas-feiras, 17h30, aqui conversando com você. Ah, antes de eu abrir o programa hoje, antes de começar o tema, né? É porque o tema hoje vai ser interessante, sabe, Jean? Para você, para meus ouvintes. Sabe aquilo que foi por pouco? Você já ouviu falar? Oh? Foi por pouco. Foi quase. Mas não foi, né? Porque tinha que ser do outro. Porque não tinha que ser para você, não foi por pouco. E eu conheço pessoas que passam uma vida falando por pouco eu não ganhei na mega Sena da virada do ano. Foi por pouco. E a pessoa, ela vive nesse foi por pouco. Né? Então, para vocês se quiser saber se foi por pouco, fique mais um pouco aqui, que eu vou passar primeiro os meus recados. Porque eles são muito importantes para você, sabia, gente? Olha, eu amo trabalhar, amo ajudar. Sabe por quê? Quanto mais eu ajudo você, mais eu me ajudo, porque o que eu faço por você, eu faço por mim. É. É uma troca que o universo faz com a gente, né? Então, é isso aí. Aproveita o desconto que eu vou dar de 15% até o final desse mês, final do mês, agora de maio de 2022 até o final do mês... Eu vou dar um desconto de 15% para quem fizer online, agendar online. Então a pessoa pode morar até na China, não tem problema. Só que eu não falo mandarim, né? É, pode, sabe, online. Vai ter 15% de desconto na radiestesia magnética imantada até o final do mês. Gente, 15% de desconto é um, é um desconto bom. Eu nem sei se pode falar, falar valores. Pode, Jean? É bom não falar, né? Mas é um valor que não tem como você não poder pagar. Entendeu? Não é nem por pouco, nem quase. E também não é nem por pouco, Armei, eu não fiz. Não, por pouco não aconteceu. Por pouco não foi. Não, não tem essas de por pouco a coisa acontece. Então, até o final do mês, 15% de desconto para quem fizer a radiestesia magnética imantada online. E vamos ter agora no dia 21 do 5, no próximo sábado, das às 14 horas, mas a partir das 14, 14 e 30, eu falo até 14, 14 e 30, porque às vezes eu tô atendendo, e não dá tempo de terminar as 14 em ponto. Mas você vai chegar, vai tomar um café, vai ser bem atendido pela PRI. Vai ter todos aqui, vai ter, sabe? Vai perguntar o que quiser, vão bater um papinho. E entre 14, 14 e 30 nós vamos conhecer na roda de cura. O pessoal pensa que roda de cura é para ficar só curando, não. Roda de cura são temas que nós abordamos e desenvolvemos um assunto e faz um bem tremendo a você. E qual é o tema? Você ainda é prisioneiro daquilo que não resolveu? Não é aquele quase que por pouco? Não é, Jean? Foi por pouco. E você ainda não resolveu e ficou no quase que, no por pouco, e não chegou lá. Bem, então, para quem quiser agendar, para quem quiser entrar em contato, já se inscrever ou tomar, pelo menos, informações sobre a Roda de Cura. À que horas termina? Termina por volta de umas 18 horas, 17h30. A anterior a essa que eu fiz Era para terminar às 17h30 Terminou quase às 20 horas, né? O pessoal não vai embora E fica lá beliscando um, um lanchinho que a gente põe Um chá, e batendo papo E conversando, conversando, conversando E não quer ir embora Porque é, tão, é, é um ambiente tão receptivo Ele abraça a pessoa, sabe? E que a pessoa não quer ir embora Ela se sente bem lá Bem, então é isso aí, o, o número do WhatsApp para você entrar em contato, marcar uma consulta, tomar informações, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. É 11, né, porque é Código Diário São Paulo, 99675-5250. 9, 9 5250 Bem, você já teve algum problema do quase, foi por pouco, foi por pouco que eu entrei naquele avião, que eu não entrei no avião, e ele caiu, foi por pouco que eu não ganhei na Mega Sena por um número, foi por pouco que não fui parar no hospital quando infartei e foi por pouco e no quase, foi por pouco e quase, a pessoa, ela se prende em valores que não, não são para ela. Tantos nós vivemos o foi por pouco. Gente, se alguém quiser ligar para cá, fazer uma pergunta do foi por pouco, do quase, ou oh, se está com alguma dor, se está com alguma coisa pendente na cabeça, sabe? Aquelas coisas de, que ficou marcada, que você não consegue, você ganha, ganha e perde, perde ao mesmo tempo que ganha. As pessoas que você escolhe, o que te escolhem, só dão errado. No começo é tudo bonitinho, depois se ferra. Você é procurado por interesse, ah, você está insatisfeito. Está tá com os medos inexplicáveis. Tem toque, tem transtornos. O que, que você está sentindo? Por que, que você chora tanto, sem até ter causa para isso? Aquela sensação de nó na garganta o tempo todo, parece que você quer engolir, né? não consegue. Tá com alguma dor forte? Pode entrar em contato agora aqui pela rádio, que eu vou atender você com todo carinho. É no 3171-0221. 3171-0221. É o telefone da Rádio Vibe Mundial. A rádio que toca a tua vida. Tem ouvinte na linha. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É Cíntia. Como? Cíntia. Cíntia. A Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem com vocês? Tudo bom também. Fala, Cíntia. Mas eu falar com você. Igualmente em poder te ouvir e poder te ajudar. Ah, ah legal. Eu queria.. Perguntar um pouco sobre isso que você falou de nó da garganta. Hum. Eu não entendo isso, sabe? Dá e... pra perceber. Você tem dificuldade. É, mas... Oi. <risos> Fala, completa. Ah, eu tô. Em volta de vinho, as coisas vão vindo e depois escorrem o índio. Depois, tá, tá dando ó... Já... o. som dela tá ruim, né? O teu som, você tá ouvindo a rádio? Não. Então abaixa o volume um pouquinho, Cintia. Então já batei. Agora melhorou, estava dando eco. Ah, você tá. falou que tem esse nó na garganta, só eu, o resto eu não consegui ouvir, entender. Ah, sim. É. E eu vou dizer as coisas inundíveis, depois fico remoendo, sabe? Tá. Aí você acaba ficando doente, hum. acaba se corroendo por dentro, né? E o pior é que cria uma raiva de você mesma uhum. Então, Cíntia, esse problema muita gente tem né? Fica tudo entalado, que a gente fala que está entalado E é muito, é muito comum as pessoas terem esse nó na garganta, essa prisão Que vai gerando angústia aos poucos, né? É. Por que vai gerando angústia? Porque você não consegue pôr pra fora o que você quer Normalmente isso acontece com pessoas que tiveram fase na vida, né? Pode ter sido na adolescência, na infância, uh, onde não podiam responder ou ninguém as ouvia, entendeu? Uhum. Ou ninguém te ouvia, ou é. era isso. É. Ou você não podia falar porque apanhava ou tomava bronca. Ou era chamada de fofoqueira, qualquer coisa desse tipo. Mas, na realidade, ninguém te ouvia. O que, que aconteceu? De tanto você não ser ouvida, você acabou preferindo o quê? Para eu não ser ouvida, eu vou me calar. Mas eu vou prestar atenção muito nos outros e aos poucos esse prestar muita atenção nos outros é ver que lá tem pessoas muito mais uh, perigosas que até maltratam você de um certo tempo de uma certa forma ironizam falam besteira e não tem o menor conteúdo e elas são ouvidas e você não entendeu Cíntia? Entendi. Isso vai te pondo cada vez mais para baixo. Você vai ficando cada vez mais para dentro. E vai provocando uma série de outros desconfortos em você, como o problema de estômago. Eu não sei se você sente empachamento, algum, algum, algum azia, alguma coisa assim no é. estômago. Oi? É aqui, sente, né? Uhum. E quando você vai falar... Parece que as palavras não saem. Você não consegue falar não. Uhum. Ou falar não para você fica uma coisa difícil. Por quê? Porque para falar o um não, você precisa ter coragem. E as pessoas não querem ouvir teu não. Então, para você ser um pouco ouvida, você não fala não. E você vai se amargurando por dentro. Isso futuramente pode até virar uma diabetes. Ou dar sérios problemas de intestino, sabia? Uhum. Ah, isso aí você precisa trabalhar, precisa mudar, questionar. Por que que eu ainda seguro isso dentro de mim? O que que eu posso fazer para me ajudar? Porque eu quero tirar isso, eu não quero mais isso para mim, eu não mereço. Né? Eu vivo mentindo para mim mesma e, às vezes, levo até essa mentira para os outros para poder, pelo menos, ser ouvida naquilo que eu não quero falar uhum. e não no que eu quero falar. Sacou? Entendi. Uhum. Uh, isso, isso também pode dar um pouquinho de problema em relação a trabalho. Né? Você, você desenvolve algum trabalho... Esse, ó, ela, ela não fala. Oi? Você percebeu que você não fala? Você Sim. só quer me ouvir? Estou ouvindo. Então, mas você trabalha com o quê? Ah, eu sou professora. Você é professora. E como professora, você precisa falar, né? é. E você dá aula para que turma? É fundamental? é, médio. Hã? Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. É. Fica difícil para você, né? Poder ensinar alguma coisa falando pouco. O que, que acontece? Você deve passar a matéria sempre de uma forma muito regrada e muito repetitiva, né? Não, eu estou bem imposto. Expositiva nas aulas. Hã? Eu sou bem expositiva nas aulas. Não, é expositiva, mas que eu digo repetitiva, todos os anos a mesma coisa. Ah, não, não, não tem como. Ou pelo menos, pare... é, tem que abrir mais, lógico, expandir. É. Bom, pelo menos numa coisa você se expõe, né? Sim. Você fala, eu não sei da aula do que você dá. Sim. É. Hã? Biologia. Biologia. Biologia tem que falar mesmo e muda muito, né? É. Isso é muito bom. Mas é isso que acontece. Você tem muitos irmãos? Não Você tem quantos irmãos? Tenho uma irmã. Só uma irmã. Mais velha? Mais nova. Mais nova que você? Ela fala bastante? Ela é professora também. Ah, mas ela fala bastante ou também é eu meio... fala menos do que eu. fala é. menos que você. Então, na sua casa, o diálogo deve ser bom, né? É. <risos> bom. É, faz assim, você não tem... Assim, por que você não vai no sábado lá na roda de cura? Vai ser muito bom o tra trabalho. Legal. É, Entra em contato, manda um zap, se informa. E se te interessar, você pode ir. Você vai gostar bastante. Vai te ajudar é. muito, viu? É assim, então Porque obrigado. o tema está bem direcionado para isso. Mas isso é coisa que vem da infância. De, de você, é. não, ninguém te ouvir na infância. Isso que precisa ser resolvido. E você precisa entender que hoje você é uma pessoa muito bem ouvida, principalmente pelos seus alunos. É. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite para você também. Tchau. Tchau, obrigada, Cíntia. Então, gente, vocês vejam bem. Por que, que a pessoa ela fica com esse problema de... Né, eu quase que consegui, por pouco eu consegui. Porque na hora que ela vai fazer alguma... Como todos nós tentamos, às vezes, algumas coisas e não dá certo. Na hora que a gente vai fazer, ah, aquilo não tinha que ser para gente. Não tinha que ser. Muita gente chega perto do rio, fala, eu vou pular para nadar no rio que dê pé, lógico, né? Mas não consegue pular, porque ela tem travas. Quando é uma coisa que está no seu, é? você tem acesso, você tem o poder sobre aquilo. E não vai, é porque você está travado. É porque você está com medos. E medos te levam ao quê? Medos podem te levar até a força de você conquistar algo. Mas eles não te trazem a você. Sabe por que o medo não traz você a você? Porque você não permite ter coragem de se ver. Você quase se vê. Por pouco você se viu. Mas quando você deixou de se ver, quando você deparou com o a pessoa verdadeira que você é. Quando você deparou e quase conseguiu ver o que te bloqueia, e quase conseguiu ver o que te dá traumas, o que não te traz à tona da realidade tua, não a do outro. Aquele que conseguiu ir aonde você queria ir e você quase foi, ou por pouco você foi, numa coisa boa, ele se desprendeu do medo. Ele assumiu a coragem. A... O dia que inventaram o demônio chamado medo... As pessoas tiveram muito mais receptividade para esse demônio chamado medo do que para a coragem da divindade e que existia dentro deles. Porque para chegar à divindade, você teria que tirar o demônio inventado. Deu para entender? Inventaram e você aceitou o demônio. E puseram mil nomes nesse demônio, você pode ter castigos, você pode sofrer isso, pode sofrer aquilo. Se você for mais que o outro ou menos que o outro, puseram, puseram a competição, puseram a comparação, puseram a afetividade da aceitação, o desafeto da não aceitação, que acabou causando uma série de, de contradições na sua vida. E você se perdeu nisso? Se alguém quiser ligar, fazer uma pergunta, querer saber, ai, Arme, eu tenho tal coisa assim, mas eu vou pedir para você interagir comigo, né? É, no 31710221, você está travado? Você só vê obstáculos? O que está acontecendo? Vocês sabiam que pessoas que têm dores nas na perna, pernas, são pessoas que têm dificuldade em vencer na vida. Elas vencem muitas vezes na vida, elas alcançam, porém elas não sabem sabe, se levantar para trazer aquilo para elas. Aquilo precisa vir no estado, na zona de conforto delas. Sabe como é? Ah, por exemplo você viu uma fruta um morango lindo maravilhoso tô dando exemplo assim né é, mas você não, você não você não consegue porque a tua perna não dói te dói porque o teu corpo está pesado e você não consegue ir até lá para pegar um morango você fica sentado sentado esperando alguém que trazer um morango na sua zona de conforto a pessoa pode até trazer ou você pode até chegar lá, só que você vai pegar um morango podre. E morango podre ninguém merece comer, né? Assim é na vida. Quando você fica no quase que... E você agradece, ainda bem que não foi comigo, por pouco, não aconteceu pior. Você agradece também quando... É por pouco que você não venceu em alguma coisa? E o outro passou na sua frente e foi? Em qual momento você disse que Deus te ajudou? Nos dois ou não só? Quer dizer, no momento no que por pouco eu não ganhei, Deus ajudou só o outro, né? E quando por pouco eu não morri, Deus ajudou você, né? Vocês percebem? que com estas crenças nós vamos nos perdendo de nós mesmos, nós vamos chegando no nada e do nada nós vamos retroagindo. Ainda se alguém quiser ligar, acho que está todo mundo bem, né, Jean? É. Deve estar. Tá. Se ainda alguém quiser ligar, nós temos mais alguns minutinhos, mas antes de falar com vocês mais um pouco, vou falar mais uma vez, sobre o desconto que eu estou dando para quem quiser fazer um atendimento da radiestesia magnética imantada online de 15% até o final de maio, agora, online, gente. 15% de desconto até o final de maio. E também sobre a roda de cura, né? O que você ainda carrega com você, de alguma coisa que não resolveu lá atrás. O que, que você não resolveu lá atrás? Você deixou alguém te agredir e você não deu conta e aquilo te pegou? Você permitiu uh, que alguém te... Sabe, você permitiu que aquela coisa não desse certo? Você não se incomodou? E agora você ainda corre atrás da mesma coisa que não deu certo depois de 30 anos? E toda hora fala naquilo? Foi algo que você perdeu? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi roubada... Um anel que ela gostava muito... Nos anos 70, anos 75, sei lá, 80, ela veio falar para mim... E até hoje, ela não conseguiu comprar outro sendo que ela teve várias possibilidades de comprar outro, ela não perdeu, ela foi roubada dentro da casa dela, né? E ela até hoje traz aquela pessoa que roubou na mente dela, roubando, levando o anel dela embora, e ela não pôde fazer nada, e até hoje ela não conseguiu comprar outro, e o sonho dela é ter um, um anel igual aquele ou ter aquele mesmo anel. Então... Ela, ela poderia ter ampliado para tantas coisas e não. Ela esbarrou ali ela, e fica ali e ela colocou ali um, um obstáculo de crescimento na vida dela. Então, esse tema vai ser muito ampliado agora no sábado, no dia 21, na Roda de Cura. E uma surpresa, nós vamos encerrar a Roda de Cura com e tem poucas vagas, viu? E vamos encerrar a Roda de Cura Trazendo a radestesia magnética imantada para todos vocês. É milagroso. Acredite que vai tirar muito desses teus traumas, tá bom? Bem, para quem então quiser entrar em contato comigo. É um 9 9675 5250 11 9675 5250 5250. Pessoal, vão lá no meu YouTube, tá? Vão lá, se inscrevam, o sininho, faz tudo que tem de direito. Compartilhem. Compartilhem esse programa que eu fiz agora. Compartilha tá no YouTube da rádio. Compartilhem também o meu Insta, me sigam no Instagram. Tem muitas coisas interessantes que a gente, que nós postamos todos os dias. Agende uma consulta, uh, vai, uh, participa dos cursos, toma mais informações, tá bom? E caso você queira, entra no nosso WhatsApp, liga, a, a manda, manda por escrito e pergunta qual é o meu trabalho, o que, que nós podemos desenvolver. Explicamos tudo direitinho para você, tá bom? E é isso aí, 99675-5250, código de área 11. Meu nome é Armin de Muito já há muitos anos aqui pela Vibe Mundial. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Música